Nossa história nos faz centro como únicos presentes, superestimamos nossos valores em uma convicção tão egocêntrica, arraigada no nosso cotidiano. Vamos seres perecíveis contar uma vida passageira. Quem ainda não chorou, quem ainda não fez chorar, em um dia não foi fraco, teve medo de ser forte Teve força para aceitar Que por mais forte que o seja Haverá sempre o medo isso não é nenhum segredo Se olharmos para dentro Perderemos em nós mesmos Como é que pode ser? Pois nós somos tão complexos Ao mesmo tempo tão sem nexo E ficamos, ficamos tão perplexos Pois morremos sem entender, porque temos que morrer. Mas morremos a toda hora, a cada dia sem parar. Ainda assim somos orgulhosos, não paramos para pensar. Por que tanto egoísmo, sermos o centro de nós mesmos, se o centro das atenções foi humilde ser vivente, não viveu a sua vida? mas morreu a nossa morte para tornar-nos imortais. Preferimos ignorá-lo, não queremos aceitá-lo, convertê-lo em nossa força para perder o nosso medo de essa vida enfrentar, pois a morte, eu sei, virá. Inventamos sempre um álibi para não assimilar esta esplendorosa luz que brilhou com tanto amor. Um amor puro e sincero, que fez o nosso Criador chafurdar-se nesta terra, empapasse se em sangue e dor, para aniquilar os nossos pecados, nos trazer libertação e, através dos seus ensinos, transformar o coração. Nessa dor que esvaiu sangue, exaurindo a própria vida, restaurando nossas vidas, ele morreu a nossa morte Para vivermos a sua vida Talvez digam ser tolice Algo assim meio patético E recebam com um sorriso Por isso tudo ser poético Poesia é uma forma de amar Mas foi dor e não poesia No seu sangue derramado Ele estava catatônico Corpo vil de lacerado pois foi algo tão dramático, de um amor tão dogmático, determinado a cumprir o seu papel e depois voltou ao céu. Foi preparar-nos um lugar e só faz uma exigência, reciprocidade ao amar, por amor também entregar nossas vidas em suas mãos. Não! Não é pelo que eu estou falando, são só palavras e nada mais. Mas pelas chagas de Jesus, este Deus sofreu demais. Em sua renúncia foi capaz de deixar sua majestade, subjugar a sua deidade, assumindo os nossos flagelos e tornasse a solução. O caminho e a verdade e a vida em nossas vidas para sermos seres livres, pois sem Ele, na verdade, jamais chegaremos a Deus. Somos seres perecíveis.